Olá, Professor Hélio falando, estou gravando esse vídeo para mostrar para você a plataforma Media. A Praia Média é uma plataforma de filmes para adulto, criança e tudo mais, onde você pode assistir no conforto da sua casa, com a sua família comendo pipoca, você pode assistir 24 horas de filme grátis, totalmente grátis, tá certo, mas se você é novo por aqui, e você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, pois toda semana estarei gravando vídeo referente à nossa nova plataforma Prime Média, onde você pode ganhar dinheiro assistindo filme, tá certo? E, então se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações de primeira mão, tá certo? E se você já é inscrito, dê aquele like maroto lá, que é para ajudar o canal aí, tá certo? Então vamos lá, eu vou deixar um link aqui abaixo desse vídeo, para você fazer o seu cadastro totalmente grátis, para você poder ter acesso a essa página e assistir 24 horas de filme grátis, ok? Vamos lá, deixa eu te mostrar aqui. Você vai ter que, fazer, os, primeiramente, fazer o seu registro, né, seu cadastro. Depois, você entra na Praia Média, que você vai cair nessa. Para fazer o registro aqui, você vai cair nessa tela aqui. Olha, eu vou deixar o link aqui abaixo. Você põe o seu nome de usuário seu nome, seu sobrenome, telefone, seu e-mail. Uma senha, né? Você põe a sua senha. Você confirma a senha. Documento, você coloca o número do seu RG ou CPF, tá? E confirma. Depois que você confirmou, você vai você vai entrar na seu escritório virtual. Mas eu não venho aqui para mostrar isso, aqui em outros vídeo eu vou te, te, te dizer como funciona. Eu quero que você veja como é que faz para assistir os vídeos. Eu vou entrar por aqui, você vai entrar por aqui, 24 horas grátis, tá? Eu vou entrar por aqui porque eu já estou ativado na empresa. Já estou ganhando dinheiro só para assistir filme, tá? Aqui você vai entrar na, na, na Praia Média, eu vou deixar o link também aqui abaixo. Aqui você tem filmes infantis, séries, vários tipos de filme. Você aqui clica aqui. Aqui você tem as, as trailers de algum filme, né? Você vem aqui Entrar. Você vai entrar, vai escolher o filme, aqui você olha o usuário e senha, então por isso que é por, por, você tem que fazer o seu cadastro, para você ter o nome de usuário e sua senha. Para você poder entrar, você tem acesso 24 horas totalmente grátis. Qualquer filme, filme de lançamento, filme que você escolhe, a sua escolha aí tá certo. Filme, ou... já carregar aqui. Carregou aqui para baixo. Você vem, desce, você tem aqui uma série de filme, tudo em português. Ah, se você observar, tudo em português. Eu vou entrar nesse aqui, o Grande Assalto. Está rodando, a minha internet está um pouco lenta, mas está rodando aqui. Olha. Já apareceu aqui. Olha, aqui tem do gênero, drama, ação, crime, tudo em português. Então eu vou acessar aqui esse mesmo, o Grande Assalto. Só para você ter uma ideia, mais ou menos, como funciona. É como se fosse a concorrente, a Netflix, a Now, a... essas outras empresas aí que não pagam nada para você assistir. Aqui não, você assiste o filme e ganha uns dólares aí na sua conta bancária. totalmente fácil de fazer, certo? Aqui você dá o play, que é para o filme rodar. Olha aí o filme rodando aí. E poupança e em empréstimos. Vou terminando por aqui Aguardo você lá no meu canal Tchau, tchau, tchau